Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Reconexão Periferias, da Fundação Perseu Abramo. Você que nos segue pelas redes sociais pode encontrar essa entrevista também publicada na revista Reconexão Periferias, edição de maio de 2023. Você encontra tudo no site da Fundação Perseu Abramo. Hoje vamos conversar com a Tatiane Patrícia Souza da Silva. Ela é terapeuta ocupacional e coordenadora da Oficina de Criatividade, um instrumento de cuidado com as pessoas em sofrimento psíquico que tem atingido resultados espantosos, impressionantes, Sim. muito legais. A Tatiane vai falar um pouco com a gente sobre os benefícios da expressão artística e da convivência por ela gerada para que as pessoas se reconectem consigo mesmas e com o mundo ao redor. Tudo bem, Tatiane? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, tudo bem? É um prazer ter contigo hoje, com o pessoal que está nos assistindo, é assim, uma grande honra estar né? tá aí falando um pouco desse trabalho que é que é muito maior do que eu, assim, que eu estou há pouco tempo lá e fico muito honrada de poder estar tá contando e compartilhando também um pouco desse nosso trabalho, assim, cotidiano. A Tati, ela disse tá lá há pouco tempo. Não é tão pouco tempo assim, né? Você... É, não, não. Isso. No estado, eu estou há nove anos, na oficina de criatividade, eu estou desde o final de 2020, ali naquele momento mais pandêmico, assim, né, bem forte. A oficina ficou um período fechado. Eu, eu entro na oficina após a saída da Bárbara Melbert, né, que é a fundadora e a criadora da oficina de criatividade, que a gente vai conversando durante a nossa entrevista sobre isso também, que é uma lenda assim, que eu trago sempre, assim, eu chamo ela de a lenda. Né, e entro nesse momento, assim, momento pós-pandemia, a oficina ficou um tempo fechada, como vários outros serviços assim, né, de socialização e de convivência. E eu entro e sou convidada a poder fazer parte. É, eu era conhecida já, a Bárbara me conhecia, outras pessoas do hospital, eu atendia na unidade de internação masculina, né, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, naquele momento, e bom, eu usava o espaço da oficina de criatividade como um recurso terapêutico que eu entendo desde sempre, assim, né. Então, desde a minha entrada no estado, há nove anos, quando eu entro para trabalhar no serviço, né, da internação, eu já busco dentro do hospital que outros recursos a gente pode se utilizar, né, Pensando em outras práticas de cuidado para além do processo, né? Da medicação, das terapias, né? O que a gente consegue garantir de direitos, assim. Encontrei a oficina desde sempre e foi um lugar onde eu muito me ancorei, né? Desde a minha chegada lá, no uso desse espaço, assim, né? No uso, no vínculo com os processos, levando as pessoas para um outro contexto, para além daquele na internação, que a gente sabe que é um momento difícil, assim, que é delicado, que exige... É, é, múltiplas né, habilidades para as pessoas poderem dar em conta. assim. Então, eu sempre usei o espaço da Oficina de Criatividade. E em 2020, eu tenho o um prazer né, de ser convidada para estar compondo esse espaço aí, que estava com a saída da Bárbara. Então, eu não assumi essa responsabilidade. Assim. Tatiane, para a gente contextualizar um pouco isso que você está falando. A Oficina de Criatividade ela foi fundada em 1990 no interior do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que fica em Porto Alegre. Esse hospital havia sido fundado no final do século XIX, dentro daquela lógica asilar, manicomial. As pessoas eram retiradas do seio da sociedade, ficavam ali durante décadas, muitas vezes, sendo medicadas, tomando choque elétrico, muitas vezes, sem receber visitas, eram os suicidados da sociedade, como disse o Antonin Artaud a respeito do Vincent van Gogh. Com a criação da oficina que vem no bojo da luta dos trabalhadores da saúde, iniciada lá nos anos 1980, pela reforma manicomial, e pela criação do próprio SUS, Sistema Único de Saúde, a oficina vem para dar uma nova perspectiva de vida e de saúde para essas pessoas, não é isso? Isaías, muito bem. você assim, acha foi ótimo, né? fez um, uh, um apanhado de coisas super importantes. A oficina então ela nasce em 1990, né? assim... Então, antes da lei da reforma psiquiátrica, que é de 2001, né, mas muito ancorada, assim, pelos processos, né, de reforma sanitária, de reforma de movimento do SUS, assim, de criação do SUS de 88, a oficina nasce 90, assim. Então, como um dispositivo pró-reforma, assim, muito idealizado, O Bárbara, assim, no início, assim, o trabalho foi muito ancorado no trabalho do doutora Luiz da Silveira, né, que fez esse trabalho já diferencial no Rio de Janeiro com os pacientes, que pensava esse outro trabalho pelo viés da arte, assim, um trabalho construtivo, de algo que pudesse realmente trazer significado e significância. Então, quando a Bárbara chega em 90, era um modelo asilar, né, com certeza, empenhado no hospital, assim, era aquele lugar onde as pessoas vinham para o hospital e ficavam lá, e não saíam mais lá de dentro, onde as pessoas não, se, não tinham suas próprias subjetividades, onde tudo era de todo mundo, tudo era coletivizado, os seus pertences não, não eram... Seus de nível pessoal, eram tudo para todo mundo, e quando a Bárbara chega após ela ter assistido, né, ela foi numa visitação, numa exposição do Museu de Imagens do Inconsciente, e ela fica muito impactada e se depara: é isso que eu quero fazer. né, E começa a estudar né, cada vez mais o trabalho da Nise e de outros autores que trabalham com a arte, mas a Nise, sim, como a grande precursora naquele momento, e pensa a oficina de criatividade, onde o viés da oficina foi ser, inicialmente, e hoje a gente segue essa filosofia que é de dar para as pessoas outros sentidos. Onde tudo na oficina naquele momento, a Barba criou com mais três colegas, uma colega de terapia ocupacional, uma da enfermagem, uma do serviço social, que eram pessoas dentro do hospital que já tinham esse viés da arte, que trabalhavam com projetos de arte em outros contextos, dentro do hospital, de forma menor, menos sistematizada, assim, digamos, né? Sistematizada dentro de um contexto. Mas essas pessoas juntas fundaram a oficina para justamente dá para aquelas pessoas que estavam naquele modelo asilar onde as coisas eram muito complexas, né? dá outros sentidos e permitir a partir da arte um outro lugar de reconhecimento, de pertencimento social. Então foi definido que todas aquelas pessoas que vinham na oficina, tudo que era seu e Isaías foi guardado. Então hoje a gente conta com acervos de mais de 200 mil itens, porque aquilo daquelas pessoas eram guardados lá, então registrados. Então aquelas pessoas que em determinado momento não tinham nem sua nomeação, que né? foi depois um processo, né? estrutural no hospital, de nomeação das pessoas, algumas pessoas não tinham seus nomes, né? não tinham suas identidades. Isso era perdido no contexto do movimento, que era o um movimento manicomial do início do século, do século passado. Então, a gente poder pensar que as pessoas iam para aquele espaço, elas faziam seus trabalhos de arte e seu trabalho ficava guardado. e significado? Aquilo era seu, aquilo tem o seu pertence. E aquilo tinha um reconhecimento, dava para elas um outro, um outro lugar na história no protagonismo assim que eu acho que é o princípio da oficina e a oficina é sempre pensada como um lugar de muito afetos aí assim. então assim os princípios da oficina que se tem no começo que hoje a gente mantém e acredita e repassa que é a lógica do afeto a lógica dos encontros onde as pessoas podem chegar lá e ela, a gente pergunta para elas o tempo todo o que, que elas desejam fazer né então tem espaço para as pessoas sentarem simplesmente sentarem, escutarem música, tocarem violão, tocarem o tambor, desenharem, caminharem, conversarem, tomarem um café com a gente. Então, a oficina é esse espaço, é um espaço desse que eu te convido muito quando vier para a Porto Alegre para tu vir nos conhecer, assim, que é um espaço que impacta pela beleza. né? É um espaço muito bem cuidado, assim, né? com muita luta de muitas pessoas, né? de muita articulação, mas é um espaço onde as pessoas entram e elas só nem parece que eu estou num hospital. E é isso que sempre se quis, né? E a gente tem relatos das fundadoras também, alguns relatos muito emocionantes, quando elas trazem para gente, com os pacientes nos primórdios, né? Os primeiros que vinham, eles chegavam, vinham com seus materiais, com seus pertencesinhos, arrastando sua cadeira, alguma outra coisa, e tinha uma janela. E uma das, na época, né? Das frequentadoras, ela disse assim: olha para a janela e falou, assim, lá no São Pedro, como se a oficina não fosse São Pedro, né? Então, a oficina, traz esse recorte dessa diferença, assim, né? A gente é dentro do espaço institucional, que a gente entende, a gente respeita, a gente, enfim, mas a gente também sempre se compreendeu na lógica, né? Na lógica da reforma psiquiátrica, ancorada nesses processos. Nós, na oficina, chamamos as pessoas de frequentadores da oficina, ou os nossos artistas, né? Mas, hoje em dia, a nomenclatura correta é pessoas em sofrimento psíquico, né? Pessoas em sofrimento psíquico, que estão acometidas para suas questões aí de, de ordem social, de ordem psiquiátrica, no contexto, mas é como a gente chama. Mas a oficina são nossos frequentadores, né? A gente na oficina não denomina pacientes. Eles são pacientes na área de internação, né, em outros espaços do hospital, então, que nos ajuda muito, muito nesse processo de cuidado, assim, de ressignificar. Parceria com o pessoal da arquivologia também. A oficina, ela sempre teve esse arcabouço de. Pro, de parceria com, a, com as universidades, né, e a gente entende isso também como um fortalecedor, assim, do nosso espaço, sabe, Isaías, como um espaço institucional, né, de saúde, mas que fez interlocuções com a educação, né, com a arte, então, assim, esse outro amparo de pessoas, tinha a professora, a professora Tânia Maria Gália da Fonseca, que é uma psicóloga, é falecida já, e a professora Tânia, ela é uma das pessoas que ela ficou 20 anos em parceria com a oficina e ela ia dar aula para os alunos dela da psicologia na oficina de criatividade. Tatiane, uma pessoa que se considera sã, ela vai se perguntar, o que eu tenho a ver com essa temática? Aí eu pergunto, afinal de contas, o que é a loucura? Eu tenho observado algumas coisas que têm acontecido na sociedade brasileira e em outros países também, que me fazem pensar que as pessoas não vão muito bem. A impressão que temos é que, de acordo com aquela frase popularmente utilizada, está todo mundo louco. Esse tipo de trabalho da Oficina de Criatividade... Ele pode ajudar outras pessoas não diagnosticadas como sofrimento psíquico e que estão aí, assim, sujeitas a essa esse cenário, essa quadra de adoecimento que me parece evidente. Perfeito, perfeito. É a arte, a gente fica vendo como é que a gente está no cotidiano enquanto sociedade, assim, né, Isaías? A gente tem é, muitos exemplos, é, infelizmente, cotidianos, desse adoecimento psíquico-social que a gente vive enquanto sociedade, né, a gente escuta os relatos e a gente tem na saúde mental, nos atendimentos, a gente atende pessoas de todas as idades, né, de crianças aos idosos. E a gente vê o quanto que o contexto social ele está influenciando, né? nessa temática da demanda psíquica do sofrimento psíquico, o quanto que essas incursões né, de outras temáticas econômica, social, cultural, né, o quanto que a, o não acesso a essas práticas ela nos adoece infinitamente. E a gente compreende, né, na oficina de criatividade assim, aí a não na oficina, mas também a arte como um todo, a arte como sendo um dos recursos que nos ajuda a ressignificar processos. Então, a arte, aí, quando a gente entra pessoas que não tem um sofrimento psíquico declarado, né? Porque se a gente for olhar ali na história de vida de cada um de nós, assim, a gente tem momentos de sofrimento, momentos que foram mais complexos, que se a gente tivesse sido acompanhado de algum outro momento daqui a pouco, o desfecho poderia ter sido outro. Mas quando a gente pensa a arte, a arte enquanto este lugar, enquanto um dos pilares da condução de qualidade de vida das pessoas, quando a gente consegue, a partir do nosso sofrimento, né, Isaías, o sofrimento, a gente poder transformar ele em algo que seja criativo, né? E aí vamos pensar um pouco na psicodinâmica do trabalho mesmo, né? O quanto os trabalhos são adecedores hoje em dia, né? Quantos, o nível de estresse, o nível de burnout, né? o nível de depressão, o nível de, de outros sofrimentos que estão acarretados. Em que lugar que a gente consegue depositar esse nosso espectro? O que, que a gente consegue cuidar? O que é terapêutico para cada um de nós? E a gente compreende a arte como esse devir, assim, né? A arte como esse lugar onde as pessoas podem se reencontrar e se reconectar. Eu tenho visto na experiência, aí as pessoas que nunca que nunca tiveram contato com o meu material, que a princípio eu falo, Tati, tá, não que eu fui encaminhada para cá, porque assim, não sei fazer nada, assim, né? E aí a gente pensa que esse não fazer nada é a falta de oportunidades, né? Que quando a gente oportuniza um espaço que te ajuda a pensar, que te ajuda a ser criativo, que te ajuda a ser quem tu és. Aí isso, vem, fica à vontade, observa, sente, te experimenta. A partir disso, as pessoas conseguem se cuidar cada vez melhor e ter mais qualidade de vida. Então, o que eu acho, para a gente, enquanto sociedade, assim, né? Sociedade que está em construção, com muitas dificuldades aí, cotidianas que todo cada um passa, que a gente possa ter acesso a recursos, né, Isaías? É então, quando a gente é tem essa esse essa aproximação com o espectro da arte, né? Quando a gente começa a estar com essa sensibilidade, quando a gente olha a obra de uma, de uma pessoa que morou há 50 anos no hospital e a gente consegue se emocionar, e ficar pensando, meu Deus, o que que é isso? E a gente quer ficar mais próximo disso, isso nos mobiliza muito. Desse no, no nosso recorte, Deixa eu só te perguntar rapidinho. Um Você falou em pacientes que moraram 40 anos, Sim. internados por 40 anos. Eu me lembro, existe ou um, não existiu? E existe, porque a obra dele está aí. Um dos pacientes é, lá do Hospital Pedro se tornou muito famoso, né a obra dele... São Luiz Guides. Uhum. Como que ele chama? Luiz Guides, São Luiz Guides. Luiz Guides. 50 anos internados, aí eles nunca recebeu uma visita. A e aí, a, a, obra, a, essa é uma... a descoberta da, da, da obra de, da, da, da expressão artística transformou a vida dele. Transformou a vida dele. E aí, claro, ele tinha esse jeitinho. Eu não conheci o Solis Guiz, infelizmente, né? Ele faleceu antes de eu estar no hospital. Mas, assim, é... a gente vai vendo a transformação da obra, né? Na oficina, a gente não faz análise de trabalhos, assim, mas as pessoas que analisam conseguem analisar, né? Mas a gente vai vendo o, o diferencial da obra, né? O quanto a obra vai se mostrando, o quanto que essa pessoa, pela obra, que também às vezes é isso, né? Às vezes pela linguagem não vem, né? Mas aí ter esse recurso da, da arte, ele te oportuniza isso. A obra de Seluz Guides foi uma que eu, quando eu vi, eu fiquei muito emocionada, assim, muito emocionada. do ter contato com aquela obra dessa pessoa, assim, que ficou 50 anos num espaço de internação, né? E, e o cuidado que a gente tem, assim, o cuidado museológico esse trabalho. Então, isso a gente tem que aprender. Eu aprendo muito com a museologia cada vez mais essa questão da gente cuidar das pessoas e das coisas, né? É, que material é esse que tu deixa, né, Isaías? Que patrimônio é esse, né? Então, a gente poder olhar para esse contexto todo. Então, a arte, esse trabalho museológico, então, o que isso tem a ver com a gente, no nosso cotidiano, tem a ver com isso? Com a nossa sensibilização, né? Que a gente possa estar mais sensível aos processos. E vou puxar um gancho lá, né? Se a gente pensa no Orto-Bispo do Rosário, assim. Ele fez aquele trabalho maravilhoso com mais de 1.400 obras, assim. Que eu vi uma parte da exposição em São Paulo. Eu me ajoelhei, isso, e fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Do que que se trata isso? Então, são as coisas, questões da mente humana que a gente não tá. A gente não tem habilidade ainda, né? É, enquanto sujeitos para compreender tudo isso, mas a gente tem o poder de poder se sensibilizar, né? E que isso possa nos diferenciar, assim, que isso possa, enquanto sociedade, nos ser recurso. E aí, quando a gente pensa, ele vou falar de criança e adolescente um pouquinho, que a gente tem internação de infância e adolescência, né? E a gente pensa só camada da sociedade, que a gente está vendo também tão adoecida, sofrendo por vários processos, por várias rupturas, né? E quando a gente oferece o material para essas crianças, para esses adolescentes, para eles poderem contar a sua história de uma outra forma, a gente ajuda num processo muito grande, assim, né? de transformação, de reconhecimento. Aí, eu queria é, falar contigo sobre é, uma coisa interessante. Você falava do trabalho, né? do mundo do trabalho, que vai adoecendo as pessoas. Isso tem a ver com essa ideia predominante de sucesso. Então, é, é, eu acho que a, a depressão também tem muito a ver com isso. É? Você, você espera o sucesso de, de qualquer maneira, e de repente, se ele não vem na forma como a propaganda defende, você acha que tem é alguma coisa ruim com você. Você não pensa que há um, todo um contexto social. E aí eu lembro de artistas como o Cicluízo, ou do próprio Bispo do Rosário, é... vocês não comercializam essas obras, né? elas não são feitas para serem Sim. sucesso, serem comercializadas. E, e eu queria, então, é... perguntar isso para você. Esse acesso para as pessoas a fazer artista, ele é para qualquer um, ou você tem que ser um gênio, senão não se meta, não faça isso porque você não tem talento, ou é para qualquer um, e ele necessariamente tem que é, resultar em obras muito importantes, bem conhecidas, que valorizem e ser visualizadas em leilões. Então, Isaías, a gente fala que é para todo mundo, né? O que a gente quer que as pessoas façam, que elas possam se experimentar, né? E a gente fala, se vira aí, se aparecer, na né? Um artista, se a pessoa se descobrir, que bom, né? Mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo, que a gente acredita, é, é nesse cuidado a partir da experiência. Então, que experiência que as pessoas podem ter a partir da arte? Então, a gente fala que é pra... as pessoas chegam para... Não, Tati, tá, não vou mexer porque eu não sei mexer. E a gente tem experiências lindíssimas, causas claro, de pessoas conseguiram né, que teve esse dever da arte, que a pessoa conseguiu se mostrar enquanto artista e outras não, e tá tudo bem, e tá ótimo, e é sobre isso mesmo, é isso que a gente quer. Que as pessoas possam estar em contato, e, mas que seja que seja modificado a sua vida, a sua percepção, né. Porque essa cobrança externa, né, isso aí é muito forte, desse capital, né, dessa lógica de viver, de, de sucesso, que impede a gente, dessa lógica colonial, assim, que, que impede a gente de todos os lados. Assim, né? E falando aqui enquanto uma mulher preta também, que está nesse contexto de vida aí, tentando também passar por várias questões para a gente poder se articular e trabalhar com aquilo que é segregado, aquilo que é diferente, aquilo que é faltante, com aquilo que é incapacitante. Mas quando a gente pensa em contexto social em maior, assim, mais ampliado, é para todo mundo. A gente não tem interesse no produto final. O produto final é o produto que surgiu daquilo, mas não precisa ter final. Né? A gente compreende de ter pessoas que chegaram lá e que nunca tinham mexido, mexer a primeira vez na argila. No primeiro dia, a pessoa fez umas bolinhas de argila, assim, com uns smilezinhos, assim, com sorrisinhos. E as próximas obras, tu fica no encantamento absurdo, assim, né? Que a pessoa se encontrou, né? Se encontrou de uma forma, assim, que a gente não consegue mensurar. O trabalho, tu te senta e fala assim, Meu Deus, tu fala assim de onde é que veio isso, querido? Isso é, Tati. Então, tá ali alguém que nunca tinha entrado em um contato com a argila na vida, né? E começa, a partir disso, ter um encontro com a arte, e quando a gente olha, pra, por exemplo, a pessoa atendida no ambulatório, no ambulatório a pessoa falava, ai, Tati, a gente encaminhou, mas não sabe muito bem se ele vai se adaptar, como é que vai ser. E hoje as pessoas que conhecem falam, assim, meu Deus, a gente não quer imaginar. Né? E a pessoa tá lá, tendo, mostrando o seu fazer entende aquilo como seu trabalho e aí esse é outro trabalho é né, Isaías esse trabalho com sentido com significado né que nos dá mais saúde do que adoecimento né então esse tipo de trabalho mas quando a gente pensa em acesso a gente quer para todo mundo a gente as obras que a gente tem assim, esse acervo uh, maior ele não é comercializado ele tem uma a gente conseguiu um, um financiamento uh, cultural que se chama um fa que uma das obras foram 200 obras foram digitalizadas, ainda e tem acesso público, domínio público. Se chama artistasdofora.com.br e as pessoas todas do mundo todo podem ter acesso a 200 obras digitalizadas. a Gente quer fazer cada vez mais, mas que foram escolhidas das quatro maiores coleções que a gente tem na oficina. Mas a gente tem artistas hoje que vendem as suas obras, então as pessoas têm essa liberdade para fazer também o que acharem. tá na vida do, está na vida aí, né? Na vida, como é que a gente negocia, como é que são os coisas Pode vender! Aí tem uma das artistas, que é essa obra que tá aqui atrás é dela, aqui, e ela, aqui é atrás, o que tá vendo bem? Como Pode ela chama? Aqui. A Marlene. <risos> essa obra é essa artista, a Madalena, o nome, é, né? E aí, Marlene, Madalena, e aí, assim, ela vem, dizendo isso ela vende que é para exposição de venda. E a gente ok, a gente valoriza isso, a gente se organiza para fazer então. Então, assim, esse é o espaço, né? Então, assim, a gente, tem, a gente pensa, eu, enquanto trabalhadora da saúde, mas me entendo nem como uma trabalhadora do, meio, do âmbito social, que é onde eu me identifico realmente, assim, o que as pessoas têm que poder ter é acesso, né, Isaías? É acesso ao material bom. A gente já tem crianças e adolescentes que nunca pintaram com uma tinta guache de qualidade que nunca pintaram não tinham uns pincéis super carérrimos, né? um pincelzinho de qualidade para poder... Nunca mexeram com argila, nunca mexeram com argila. A argila é barro, né? Isso, é isso Então, a gente poder voltar a esses, esses outros primórdios assim, né? Hoje isso é tão tecnológico, né? que um dia nos ajuda a fazer essa conversa. Em Porto Alegre, em São Paulo. Mas, assim, até que ponto, né? O que, que a gente tem que... A gente está precisando, acho que voltar um pouco, né? Então, mexer na tinta, materiais mais, né, essa essa química da vida, assim, né? Tocar no barro, mexer na argila, a gente poder ter essas experiências, porque eu acho que isso também, acho que pensando na gente enquanto sociedade, isso nos ajuda, assim, né? Que prazeres a gente consegue ter nesse outro âmbito, assim, de uma sociedade que vem, muitas vezes, num modelo, de uma lógica é, é, imperativa do sucesso, né, imperativa do sucesso, de uma meritocracia, assim, que a gente possa se diluir aí em processos de maior cuidado, de mais entrada para dentro. mas tem que ter acesso para isso, né? Porque sozinhas as pessoas não conseguem. A gente tem que ter aí, cada vez mais políticas públicas que garantam isso. Então, os nossos sonhos da oficina é a gente virar um centro de convivência, por exemplo. Que a gente possa divulgar esse nosso trabalho para outros espaços. A gente é, tem uma lógica, assim, de muito amor e visionário que outras pessoas possam ter acesso. A gente entende que o que a gente atende hoje é um público muito restrito. Então, né? me parece que é, seria muito importante que esse tipo de atividade, esse tipo de projeto, a semelhança da oficina de criatividade aí do Hospital São Pedro, em Porto Alegre, deveria se espraiar pela sociedade, e não apenas para aqueles que formalmente são diagnosticados com sofrimento mental. Me parece, então, que o espraiamento desse tipo de, de projeto seria bom para muita gente, não necessariamente instalado dentro de uma instituição de saúde mental. E a minha pergunta é, o que os coletivos das periferias, o que a sociedade organizada, os movimentos sociais podem e devem fazer para cobrar dos poderes públicos e também para construírem juntos com o poder público alternativas como essa. Num país que até pouco tempo atrás o governo federal, que acaba de sair, é, preconizava internação compulsória e etc., como que nós aqui, do lado de fora, podemos ajudar, se organizar para ajudar a multiplicar essa experiência? Ah, fiquei arrepiada aqui, Isaías, porque eu acho que internamente assim, é o nosso grande sonho. Assim, acho que cada um de nós tem assim, que trabalhar. A, no... a, me... a nossa equipe trabalha muito pequenininha, né, Isaías? É bem pequena. Você está ao de colegas que são pessoas maravilhosas. Assim. Tem uma psicóloga, Thelma fala com a gente assim, que é um baita ganho. Tem mais uma colega terapeuta profissional ADNE 30 horas. Tem uma colega administrativa Eliane, outra administrativa a Uma colega pedagoga, a Letícia. Tem uma colega Simone que trabalha com jardins terapêuticos também, aí eu vou falar uma coisa um pouquinho disso também, que eu acho que tem o um nosso ganho assim muito desse processo. Então é essa assim aqui. E tem mais apoiadores, né? Tem uma colega da fisioterapia Roberta para um dia, o colega Laura terapeuta para outro dia que a gente entende a oficina como esse polo, né? Fico pensando assim. Enquanto esse polo, que ajuda os profissionais também a terem espaços criativos para fazer as suas práticas. E a Isa, eu tenho um desejo, assim, e não só eu, a Bárbara. A gente, a Bárbara nossa apoiadora direto, assim, ela está ela tá como curadora do museu, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, assim, que a gente está implantando, né, um EOC. E com a Bárbara, com a professora Blanca Brites, com a professora Vanessa Aquino, da URGS, com o professor Maria Eugênio, também da Federal do Paraná. Essas pessoas todas, assim, né, essa equipe, a gente tem esse sonho de poder disseminar essas propostas, né. E aí a gente tem feito, assim, alguns contatos, né, não dá para abrir daqui, né? mas daqui a pouco, quem sabe, a gente tem novidades, né. Mas fazer algum contato nem com outros serviços que prestam esse tipo de atendimento, né que compreendem a arte, enquanto esse lugar, hum, que é muito desbravador, é quando as pessoas entram em contato, é algo que eu, Tati, terapeuta ocupacional, formada há 20 anos esse ano, sempre usei a arte como recurso, assim, no trabalho. Mas, quando tu fica mais próximo, a gente vê o potencial que é isso para todas as pessoas, né? E a gente não usa a arte como, ah, como só ocupação, ah, faço por fazer, né? A gente vai olhando para as pessoas de um outro jeito. Agora, assim, do nosso grande sonho, assim, enquanto pessoas, enquanto parcerias, assim, contra outras instituições, assim, com outros profissionais, com o professor Euripides, o professor Ricardo Rezende, é de poder ampliar essa prática. E aí sim, de poder escrever projetos, né, que tenham esse alcance maior, é, a nível estadual, assim, a nível nacional, que possam ser, daqui a pouco, sim, estar fomentada dentro das políticas públicas, como espaços da com intersecções né? entre a saúde, né? a área social e a educação. Assim. Pois e é, a é. gente acredita muito nisso. Olha, enquanto você falava, eu lembrava aqui que temos uma ministra da Cultura, Margareth Menezes, que me parece uma pessoa muito diferente, muito sensível, a questão da produção artística, da produção cultural popular. Temos é, um Ministério da Saúde muito diferente. Será que esses ministérios, esses poderes estão conversando para tentar canalizar esforços, verbas é, para criar projetos nesse sentido, inclusive especialmente vinculados a essa questão da saúde, da superação é, de sofrimentos leves, dependência química. O que você acha disso? Eu acho, Isaías, é, que traz pautas que são muito importantes e pertinentes para aquilo que a gente também acredita. né? Enquanto Eu, dei fala por mim, assim, Tati, né? enquanto sujeito aí, dessa vida cotidiana, eu acho que a gente precisa, a gente está no momento agora, né, de país que a gente está num processo de reconstrução novamente e eu acho que esse momento, eu acho que é um momento oportuno para a gente poder fazer as movimentações, né, para gente poder validar, claro, cada vez mais o movimento social, né, que é um movimento tipo uma é grande propulsor, assim, né, é, e esse controle social, essa permanência das pessoas, é, eu estava até ontem lendo um pouco né, sobre hum, essa nossa perspectiva realmente deliberativa, né? A gente precisa ter espaços que as pessoas possam é, ter uma democracia realmente deliberativa, né? Algo que as pessoas possam estar inseridas mais nesses contextos que são políticos públicos, né? Então, eu entendi, eu entendo cada vez mais, que quanto mais a inserção das pessoas, das comunidades, nas discussões, nas pautas, hoje em dia, hoje, no qual momento que estamos vivendo, assim, governamental, acho que é o momento para a gente poder fazer isso, né? Uverizar cada, Porque hoje aqui a gente tem muitas ações, né, Isaías? É a gente soube, aqui em Porto Alegre, a gente acompanhou muitos desmontes também, assim, né? Muitos montes na área social, que é uma das áreas que dá conta de muitas questões. A gente viu fechamento de creche, de instituições de apoio ao serviço socioeducativo contra turma escolar, né? Que são feitos pelo terceiro setor, né? Aí as ONGs, as OCPs, né? As grandes ONGs, que bancavam isso, que fazia parceria. Com, com, com a questão com, com a questão política, assim, isso se perdeu, né? Então, agora, a gente está no processo de retomada e de articulação política, mas ainda com desafios, né? Dependendo dos lugares que a gente se ocupa, assim. Mas eu acho que a gente está no momento, hoje, a nível federal, que nos permite ampliar mais essa discussão, a gente poder chegar mais nas pessoas. Eu acho que o fortalecimento dos orçamentos participativos, né? Dos movimentos deliberativos dos espaços comunitários e sociais, hoje em dia, né, Isaías, eu, há muito tempo, eu sou a minha base, eu falo que é social, assim, né? Logo que eu me formei, eu já trabalhava em acolhimento institucional, trabalhei com a brigagem, então, né? E fiquei muito próxima das ONGs, das ONGs e das comunidades mais carentes, assim. E aí a gente via a, a força que tinha os clubes de mães, por exemplo. E hoje, onde é que a gente tem? Né? Então a gente está no processo de retomada Nesses clubes de mães desses centros comunitários de convivência né? Nesses espaços que eles foram Entendidos nos últimos anos Como espaços desnecessários né? Porque era uma outra lógica né? Uma lógica liberal, enfim Conceituada em outros pilares E aí a gente precisa desse construto social Cada vez mais fortalecido Eu entendo que a gente precisa de uma grande Mobilização, que eu acho que ela está tá, tá, tá Retomando, as pessoas estão né, cozinhando respirar mas tem movimento ainda muito forte de, de, de, de achatamento, né, Isso aí, Tem movimento ainda de, de, de achatar, de não, deixar, de não deixar crescer, da coisa ficar né? mais estante, assim. Mas eu acho que a gente está no momento hoje para chamadas públicas, eu fico pensando, sabe? Fico pensando que a gente tem que fazer um jeito de unir essas pessoas. E aí, acho que daí, de repente, nos fóruns, acho que agora um fórum recentemente, assim, uh, uh, vai ter a conferência de saúde, né? Então, assim, acho que esse movimento, a conferência aqui em Porto Alegre foi bem movimentada, eu consegui acompanhar algumas coisas, não diretamente, mas indiretamente, assim. Mas acho que esses espaços, mas é uma conferência da saúde, né? Mas esses espaços são espaços onde a sociedade civil tem que estar cada vez mais atuante é, para a gente poder, sim, se unir. Porque eu acho que a gente podendo, né, junto, sentar com essas pessoas, articular esses espaços, Fazer chamamentos públicos, né? Fazer um chamamento público, da gente poder chamar. Vamos conversar sobre isso. E eu tenho entendido cada vez mais, aí, muito mais claro para mim, que o poder, ele tem que ser deliberativo. Tem que ser uma democracia deliberativa. Então, quanto mais pessoas da sociedade estiverem nesses lugares de poder, né? Porque a gente trabalha numa lógica representativa, assim, né? Numa lógica da república, assim, né? É uma. É uma... A gente determina, eu vou lá, voto autorizar isso, e o vai responde por mim. Não, mas a Tatiana não pode estar junto com o Isaías de alguma forma. Eu não sei hoje dizer como é que a gente construiria isso, mas eu sei que isso existe, né? Então, que a gente possa se apoiar nesses autores, assim, né? Tipo Habermas, para poder fazer isso de um outro jeito, para poder chamar essas pessoas, né? Para essa discussão, que é uma discussão pelo consenso, mas respeitando realmente as opiniões e a gente podendo, a partir disso, criar novos conceitos. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso em nível micro inicialmente, né? Eu morei um tempo em São Paulo, na né? e aí, assim, eu sempre fiquei muito apaixonada por São Paulo pela Organização da Saúde, que é, né? Então, assim, eu trabalhei para uma instituição, Associação Saúde da Família, e aí a gente, bom, tinha a região ali, região norte ali, é, Freguesia do O, Brasilândia, que é onde eu trabalhava, tinha essa gerência distrital, né? Então a gente pensa assim, bom, sobre prefeituras, que outros espaços a gente consegue fazer para promover, tem que estar tá lá, né? A gente tem que escutar, tem que ir no menor, para a gente achar, escutar essa demanda, e a gente vem trazendo, né? Vem trazendo. E a partir disso a gente poder pensar, junto com essas instituições que já existem, muitas conseguiram se manter com apoio externo, inclusive, assim, da gente poder fortalecê-las e poder ampliar uma lógica de cuidado, que seja pela arte, pela educação, pelo esporte, né? Eu acredito muito nisso, né? Enquanto trabalhadora também, social, que eu me identifico muito com a área social, eu acho que não tem outra forma, né? Eu vi mudanças maravilhosas, assim. E aí, outra coisa para poder falar, assim, que é isso, que é o olhar que a gente tem para as pessoas, né, Isaías? O olhar que a gente tem para as pessoas. Eu fui uma pessoa... Uh, enfim pela minha história né mulher preta assim que a gente tinha um olhar em, totalmente invisibilizado assim não era enxergado em muitos momentos né e aí a gente consegue então vendo a exclusão das pessoas o quanto isso é adoecedor assim então quanto mais a gente consegue olhar para as pessoas né e dizer para as pessoas assim, vamos lá a gente está junto a gente pode eu acho que é isso é a gente dar o pincel é a gente dar a argila né é a gente poder fazer essa garantia oportunidade de ser enxergado assim. Às vezes a gente não consegue dar essa oportunidade para as pessoas, não consegue, nem tem processo de empatia assim, né? Tati, muito obrigado pela sua participação, por essa ótima entrevista. Eu agradeço demais em nome do projeto Reconexão. Nos colocamos também à disposição se pudermos ajudar em algo. E Quero perguntar para você se você quer acrescentar alguma coisa. Eu queria agradecer a oportunidade, né, Isaías? Muito espero que eu tenha me feito clara, assim, porque a gente fica tão empolgado, assim, acaba também trazendo muitos referenciais das coisas da vida, assim. E, mas, na verdade, eu só queria falar isso, assim, né, que, na verdade, a oportunidade de poder falar, né, e daí eu trago para a minha realidade, assim, da gente poder falar um pouco daquilo que se faz, e daquilo que a gente acredita que são práticas possíveis, né? Assim, quando a gente pensa, e aí a gente poder pensar em tecnologias leves de cuidado. A gente fica numa lógica muito tecnicista, difícil de, de muitos materiais, de muitas coisas, né? e a gente tá falando de tecnologia leve, que eu acho que é a lógica do afeto, a lógica do cuidado, do olhar para o outro, da gente poder entender os novos limites também, quando é que a gente consegue se aproximar e quando é que a gente consegue se afastar, mas da gente poder acreditar nesses sonhos, assim, né? Da gente poder ter sonhos e poder acreditar neles. E poder entender sempre que quanto mais pessoas tiverem acesso, mais saúde a gente vai ter, quanto mais pessoas tiverem redes de cuidado, mais pessoas com boas condições de vida e desenvolvimento a gente vai ter. Então, assim, a ampliação, né? A ampliação desses cuidados, assim, que a gente possa ter cada vez mais profissionais e pessoas e sujeitos que estejam realmente num processo mais empático, de maior acolhimento, de entendimento das demandas, assim. Acho que a gente poder entender isso social aí como alguém, como algo que nos diz muito, assim, quanto sociedade, mas que a gente consiga modificar também esses processos mais adecedores que a gente vem passando, assim, com práticas mais eletivas, elegíveis, assim, de tranquilidade, de paz, né? E, principalmente, que a arte é um recurso que nos nos inunda, assim, nos e nos salva, e nos salva. Então, você que nos acompanhou, muito obrigado. E aguarde novas entrevistas do projeto Reconexão Periferias da Fundação Pessoa Abramo. Até lá!